Por favor, não faça isso. Socorro! Não adianta pedir socorro, estamos muito longe da civilização. Deixe eu ir embora e prometo não contar nada para ninguém. Você já sabe demais, é muito arriscado para mim, hora de dar a Deus à luz do dia. Parado Meliante, pois a ajuda chegou. Quem é você? Eu sou o homem articulado. Não se meta, esse assunto não tem a ver com você. Deixe esse refém em paz e saia daqui, ou terei que utilizar os meus poderes. Droga, me lasquei. E quais são os seus poderes? Eu tenho o poder de não possuir articulações, meu corpo inteiro é um único grande osso, eu tenho a capacidade de ser incapaz de me mexer. Ué? Então o que você vai fazer? Não vou fazer nada. E mais uma vez o dia foi salvo.